Ana Filipa Neves é médica e faz parte da Associação Médicos do Mundo. O grande lema da sua vida tem sido sempre partilhar e amar. No contexto da Covid-19, Ana Filipa tem dedicado todo o seu tempo à luta contra o inimigo desconhecido. Primeiro cuida dos que estão mais enfermos e depois tenta sensibilizar os outros para medidas preventivas. A minha vida mudou totalmente desde o aparecimento deste vírus. Senti o dever moral de ceder todo o meu tempo para esta batalha. O afastamento de tudo e de todos, como abdicar da minha família, tem sido muito difícil. Mas em compensação, senti que cumpri o meu dever. A medicina não faz sentido sem uma total dedicação aos doentes. Na minha casa gosto do silêncio e deste tanto de livros. Não mudaria nada. Mas a na casa dos meus pais, sim. Modernizava o chão da cozinha, desgastado. Não para apagar a história nele gravada, mas para continuar essa história com mais brilho.